Oi gente, tudo bem? Esse é o Tundê, o Tundê já é conhecido de muitos O Gito já falou várias vezes dele E hoje a gente atendeu o Tundê no nosso ambulatório E uma coisa que chamou a atenção foi que os ouvidinhos dele Estão muito infeccionados E não tem muita coisa para fazer a... O que o Gito me contou é que os ouvidos estão assim Porque quando ele foi considerado bruxo enfiaram espumas de colchão nos ouvidos dele e e aí o que, que aconteceu isso foi sendo empurrado para dentro do canal auditivo e fez com que isso machucasse muito e ao tirar tava todo apodrecido infeccionado o Tundê é um dos muitos que estão sendo atendidos com muito amor aqui no orfanato e se Deus quiser ele vai ficar bom precisa de muito cuidado antibiótico e tantas outras coisas mas nós estamos fazendo isso aqui na nossa é. Operação Não, é Coração é. de Mãe